tenho pressa de partir O mundo gira no seu tempo A gente vai pra onde tem que ir Calado! Que pesadelo! Acho que comi demais! Esse é o Tato, um gato que vive no maior conforto. Ele se diverte adivinhando quem são as pessoas da casa, observando as pernas que passam por ele.